Fala Guerreiros, eu sou o Tiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje eu e a Thaís estamos aqui em uma cidade fantasma. Thaís, o que, que você achou do local? Sinistro gente, olha esse local. Pessoal, a gente acabou de chegar aqui nesse local, passaram pra gente a localização e mais ou menos algumas histórias aqui do local. Tem muita lenda aqui, né, Thiago? Tem muita lenda. A gente chama aqui de cidade fantasma porque, pessoal, aqui tem muita, muita casa. Vocês não têm noção, cara. Vai muitas ruas pra lá, muita casa, né, Thaís? Sim. É uma cidade, isso aqui. Uma cidade abandonada. E nessas casas, pessoal, morava a gente. Thaís, mostra ali o pessoal ver o tanto de casa que pessoal, tem aqui. Assim, ó. Olha o tanto de casa. Lá pra cima também. Ó. Oh. E isso galera, já há muito tempo, pode ver que as ruas é tudo de, de terra, ó. não tem asfalto, não tem nada, e o local tá abandonado, moravam famílias nessas casas e eles abandonaram, não quiseram mais nem saber, todo mundo abandonou essa cidade. Alguns relatos que nos passaram, algumas lendas né Thaís, Sim. que nos passaram, é que, as pessoas estavam em casa, escutavam pedra, tacando pedra na casa, saía para fora. Que a casa é, era pedrejada. A casa era pedrejada acertavam pedra neles e não via nada, só via pedra voando. Outros falam que viam assombração, via fantasma na cidade e todo mundo tinha medo, abandonou. Outros falam que psicopata matava as pessoas aqui, aterrorizava o local outros falam que lobisomem aparecia no local então tem muitas lendas muitos relatos aqui nesse local e a gente não sabe o certo o que acontece mas a gente veio hoje para fazer a exploração para a gente estar voltando à noite e fazer uma investigação ver o que aconteceu o que acontece aqui na cidade fantasma deixa muito like se inscreve no canal e bora para mais uma exploração bom galera vamos entrar aqui nessa rua aqui, vamos ver pra... vamos andar por aí, vamos... depois a gente entra dentro de algumas casas. Força, Thaís? A gente vai dar uma olhada, né? Meio por cima e depois escolher alguma casa pra gente entrar. Isso, pra gente ver como que é. Tem alguns carros lá na frente. É claro ó. que a gente não vai dar pra entrar em todas as casas, Sim. porque senão vai ficar um vídeo enorme, né, Thaís? Uh -huh. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, e é todas as casas abandonadas, Thaís. olha lá, Sim. essa cena, cara. Caramba, hein? Muito sinistro. Tiago, mas olha a grama, ó. Tudo cortadinho, ó. Tá vendo? E olha não o cortado. terrenão que tinha, Tiago, a casa. Verdade, cada casa hein? dessa tinha um terreno gigante. Então, será que tem alguém vindo cortar essas gramas? Não sei, talvez a prefeitura... A prefeitura mesmo cuida, porque, pessoal, aqui é tipo assim, metade da cidade, né? Uhum. Tem uma outra parte ali, que é mais umas três ruas, que funciona, né, Tiago, ali, Sim. parece. Então, ali, pessoal, tem uma mercearia, até que nós conversou com o cara dali. Tem uma igreja, mas ele falou que a igreja não funciona mais, porque não tem mais pessoas pra frequentar. Tem do outro lado ali, então tem alguma coisa que ainda funciona. Mas é, o, é, o resto. Tá da cidade, né? Tá tudo abandonado, Olha gente. gente. Que é isso. Olha, Olha isso. isso, cara. Olha isso, pessoal. Cara do céu. Eu não sei porquê, mas me invocou entrar nessa casa da árvore. Nessa daqui? Não sei porquê. Ai, que sombrona. Eu acho que é porque aqui tá mais conservada, assim, pelo jeito. Sei lá. Parece Eu que... Eu bateu o olho deu, me deu uma curiosidade de entrar nela. Gente, é muita casa. Quantas casas será que tem aqui, Thiago? Você sabe? Ah, cara, não posso. Deve ter mais de mil, hein? Ah, por aí, né? Deve ter mais de mil. Ó, aqui já deu 338. Cadê o número? É lá, 348. Né? Ah, 348 ali naquela casa. Não é. Ó, 347 aqui. 337 essa. Eu acho Esquias? que aí não tá pra entrar, não. Ó, 337 o número dessa casa. Nossa, é. Thiago, sinistro, hein? Cuidado. Licença. Ó pessoal, pode ver que Morava a gente mesmo, as roupas. As coisas. Cara, olha isso aqui, feliz. Nossa, Thiago. E é uma casa boa, né, Tiago? É uma Thiago. casa boa. É piso, forro, tinha de energia. Comprada. Deve ser da, das pedras, né? É. Caraca! Será que todas essas casas são iguaizinhas por dentro? Então, nós vamos entrar é depois para dar uma olhada. Pelo menos mais, mais uma mais ou oh, duas pra gente olhar. Gente olha, é uma casa boa, cara. Olha isso! Essas portas fechadas. E as pessoas abandonaram mesmo, cara, a casa? Não abandonou, né? Casa boa, casa nova, né? Casa cara? boa. Vamos ver aqui. Tá trancado? Tá trancado? Tá trancado. Isso, que descer. Tá trancado também? Ué? Vamos olhar pela janela? Vamos. Porque nós é curioso. Mas parece que a janela é daquele jeito, ó. Vamos abrir. ver se dá pra abrir. Caraca. Agora me deu um E é. por que, que eu tive. Isso aqui me chamou a atenção de entrar nessa casa? Não sei. Ó, tem um tanque aqui, ó. Não mostrei. Peraí. Um tanque. Ó. Vamos por aqui, ó. Olha aqui, gente, o tamanho do quintal. Ó, todas as casas tinham quintalzão. Ó, carrinho, Esse roda de carrinho. Tava, né? Esse é. Ixi, a janela também tá fechada, Por que que tá lá atrás? Tá trancada, ó. Dá pra ver? Tem um buraquinho ali. Dá... Olha deixa isso, ver. dá pra ver. Eu acho que não vai conseguir ver. Não dá pra ver. Minha mãe, por que que ela tá trancada, Thaís? Então. Não dá para ver. Parece tem... que tem coisa lá. Tem coisa? Parece. Deixa eu tentar ver. Pera aí, deixa eu ver. Eu não sei, não dá para ver Ah, direito. vou derrubar aquela porta. Vamos ó, ver. tem teia de aranha, hein? Tem teia de aranha. Cuidado. Tem mesmo, uma aranha, Olha ali pela outra porta, pela outra janela. Mas tem uma cama. Então parece que tem alguma coisa aí. Tem uma cama. Vamos ver aqui. Ah, essa fechada não. Querendo uma pra mim. Ai, agora eu quero entrar em todas as casas para ver. Cara do céu. Vamos entrar na outra ali? Vamos. Qual delas? Vamos entrar claro. numa de frente agora? Vamos entrar na da frente. Cara do céu. Alguma coisa tem nessa casa. Alguma aqui. coisa tem nessa. E eu, me chamou a atenção. Me chamou a atenção pra entrar nessa e casa. Que que tá lá, cara, E a, a, os co... dois cômodos estão tá trancados e ainda arrancado a fechadura. Arrancada a fechadura. Cara Gente, é céu. muita, muita casa. Muita casa. Vocês não têm noção o tanto de casa que tem aqui. E, e é uma. Realmente, isso aqui é uma cidade fantasma. Tem assim. Imagina o tanto de dinheiro, Thiago. Parado. Aqui. E eu vou falar pra vocês, eu tô de ter e, e assim, a gente fica pensando também, né? Tanta gente que não tem onde morar Sim. ou que paga um aluguel, né? E essas casas assim. Que ninguém consegue morar aqui por causa que diz que é atormentado. Tá escrito aqui. Ih, a casa é fechada. Não é possível, Ó. Uhum. Vamos tentar em outra, senão nós vai perder tempo nas que está trancada assim. Porque eu acho que tem algumas que tá lacrada. Ali deve estar tá tá fechada. É vamos para a rua de cima ali? Bom, só vamos ver se está com imóveis. móveis. Dá uma olhada. Tem? Não. Bom, aqui nessa parte não. Vamos olhar mais para cima. assim, ó. Pessoal, aqui tem muita casa. Ó, essa rua desce. E você não conseguiu nem andar, né, Thiago? Nós já parou o carro ali e já começou a gravar. Já começamos a gravar, galera. E olha a rua, o jeito que é, ó. Sinistro. E tem muito pra lá, galera. Tem muito pra lá. Tem. Muitas ruas. Deixa nos comentários se vocês querem que a gente volta à noite aqui. Imagina isso aqui de noite. Isso aqui isso não funciona. Não de funciona. De funciona. Tem um psicopata aí. Essas eletricidades não funcionam. Dá pra ver que os fios estão tá arrebentados. Vê se tem alguma que você olha assim, que a porta tá aberta. Tá. Ah. Ah, tá tudo fechado. E será que é trancada? Então, não sei. Vamos ver uma aqui. Que a gente consiga ver que dá para entrar, sim. Oh, parece que tentaram invadir. tá vendo? Sim. Aqui já tá com mais matagal, né? Mais matagal. Caramba, cara. Ó, aquela ali parece que tá arrombada, ó. Ah, aquela lá, né? É. Gente, olha o tanto de casas. E nós já tá na segunda rua, né? A primeira rua que não, nós deixou não, o carro. A gente não vai conseguir andar tudo, pessoal. Não. Porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Mas a gente... Tá mostrando aqui um, um básico aqui pra vocês. E a gente vai voltar à noite. Aí, ó. Andar. Olha, foi fechada uma porta aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver aqui. Olha, ó. Vamos ficar sem janela. Ah, e essa daqui, ó, era unida as duas, ó. Era ah, unida. Olha lá, tá sem janela, ó. Será que é porque roubaram, Tia? Ó. Olá. Ou porque aconteceu alguma coisa aí. Ó. Ah, ó, tá vendo escuta, que tá. Escuta. Tá vendo que tem coisa assim, ó? Ó, fechado, né? Acho que era os boizinhos ali embaixo. quarto, E aí do lado? Tá aberto? A gente tem muita casa, olha isso. Vamos lá pra é. cima lá? Porque Por aqui. Eu acho que não vai. Eu fiquei curioso com, com aquela casa que tá trancada. Os cômodos, né? Os quartos. Então, por que que tem dois cômodos trancados? Então. Ih, você chutou Nossa, a bosta de caixa de merda. cavalo. Pé de bosta. Mas, imagina nós passar uma noite na cidade fantasma. Ah, cara. sei ir lá, hein? Vai moral, hein? É muito grande isso daqui. E aquele buraco ali? É uma boca de louco? É um, bueiro, é um bueiro Vamos ver se nós achamos mais alguma aberta hein? E a gente está mostrando para vocês, pessoal. Olha o tanto de casa. É muita casa, galera. Muita casa. Se vocês quiserem que a gente volte de noite aqui, pessoal, Comenta bastante no vídeo aqui. Comenta Até... muito, muito like, cara, porque, cara, uma cidade fantasma. Tem uma janela aberta, mas tá muito mato, ó, pra entrar ali. E aí, Thaís? Sinistro, velho. Essa rua acaba aqui, né? Acaba aqui. Ali, ó. Aquela ali. Parece que tá sem trinco. Parece que ela só tá encostada. Queria ver se são todas iguais, assim, os cômodos, sabe? Ai, deixa. Tô tá. encantado. tem muita casa, gente. Tem Tiago, vai ter muita casa aqui, né, tem cara? Casa. É. Olha os muros baixinhos. É, Thaís, vamos, vamos encerrar esse vídeo por aqui e a gente volta à noite. Hã? Vamos encerrar esse vídeo por aqui e a gente volta à noite. Só se o pessoal quiser. Se o pessoal quiser. Tem que comentar muito aqui, pessoal. Galera, a gente vai estar encerrando esse vídeo por aqui. Pelo seguinte, não adianta a gente ficar andando, tentando entrar em todas as casas, né, Thaís? Aham, uhum, mas a gente já conheceu, já sabe como que é pra gente voltar aqui de noite já dar tranquilamente, né, Thiago? Sim. Que a gente gosta de vir de dia pra conhecer o local, pra ver como que é. Se tem buraco, se não tem. Então aqui a gente já conseguiu explorar bem. Galera, aquela casa me chamou muito a atenção, aquela que a gente entrou. Me chamou muito a atenção. E aqueles dois cômodos trancados. Qual será o mistério... Dessa cidade fantasma. Deixa aí nos comentários o que, que vocês acham. E se vocês querem que a gente volte aqui à noite. Tem um marimbondo voando aqui em cima de mim. Eu tô morrendo de medo. Deixa muito like. Se inscreve no canal pra quem não for inscrito. Tamo junto. É nóis. Alô. Fui.